Boa noite fiquem com Deus, agora que a noite chega, trazendo consigo nos braços, a velada luz das estrelas, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que vivi, e humildemente te peço, uma boa noite de descanso, para mim e aqueles que amo, que os sonhos sejam belos, a energia renovada, e as preocupações e tribulações, poupadas aos corações do bem. Boa noite a todos. Que Deus abençoe com seu manto de bondade eterna. Nosso descanso noturno. Que cada coração abençoado saiba retribuir com gratidão, generosidade e amor a paz que o Senhor nos enviar nesta noite em forma de dádiva e que um novo dia renasça e com ele em nossos espíritos se renovem a esperança, o otimismo e o ânimo. Boa noite, fiquem com Deus.